A ah, opa! E aí? Como é que estão as coisas por aí? Eu sou o Nicolas, técnico aqui da Manage bem. E hoje, nesse vídeo, a gente vai estar tá falando sobre o ácaro verde. Nós vamos estar tá te ensinando a identificar ele na sua lavoura de mandioca, além de dois tratamentos naturais e baratos que você pode estar tá realizando em sua propriedade rural para estar tá tratando esse problema que é o ácaro verde. Bem, o ácaro verde... Como vocês podem ver na foto aqui, ele é esse inseto, porém ele é extremamente pequeno, ele é miudinho, ele tem 0,4 milímetros, o que torna extremamente difícil a gente estar tá vendo ele sem a ajuda de uma lupa, lá na lavoura mesmo. Só que a gente também consegue identificar ele através do que ele causa nas plantas. Primeiro a gente tem que entender que ele geralmente ataca as folhas novas, os ramos e as brotações. Nas folhas. O que ele faz? Ele causa o amarecimento dessas folhas, o retardamento de produção dessas folhas, além de queda dessas folhas. Se você está tendo esses sintomas aí, fotografe sua lavoura e envie para o seu técnico da Maneje Bem, para ele estar tá te orientando e assim juntos vocês decidirem o que está realmente acontecendo na sua lavoura. Bem, agora que você já sabe como que identifica e o que o ácaro verde causa na sua lavoura, nós vamos te ensinar dois controles naturais que vai te auxiliar no combate ao ácaro verde. O primeiro deles que você pode estar fazendo aí, consultando o seu técnico da Manage bem, é a utilização da manipueira. A manipueira, também conhecida como água ou da mandioca, é o líquido extraído na prensa da mandioca quando a gente vai fabricar produtos dela, como a farinha. Consulte o seu técnico da Manage bem que ele vai te orientar na utilização dessa manipueira. E o outro controle é esse aqui, que é o extrato da folha de ninho. Nesse vídeo, nós vamos te ensinar como produzir esse extrato, além de como estar tá aplicando aí na sua lavoura. Então, pessoal, a gente já está com tudo aqui que a gente precisa para estar tá fazendo a nossa cauda para o controle do ácaro verde. Mas, antes de tudo, a gente quer passar um, um alerta para vocês. Por mais que o nim não tenha registro que oferece risco para os seres humanos, sempre utilize luvas, utilize os EPIs para estar preparando essas caldas naturais também. É bastante importante que você utilize os EPIs. Então agora a gente vai lá, dar prosseguimento à nossa receita. O que a gente vai precisar? Vamos precisar de 1 litro de água. E para esse 1 litro de água, a gente vai estar utilizando 100 gramas de de folhas de nin. Você pode estar pesando essas folhas de nin naquelas balanças brancas que tem em cozinha mesmo ou utilizando aquelas mini balanças, só que como elas são menores você pode estar utilizando, pesando de 10 em 10 gramas até atingir 100 gramas. Vale lembrar pessoal se vocês forem procurar nim aí na sua região, a árvore do nin ela geralmente tem 20 metros de altura. E as folhas dela, as folhas da árvore, elas sempre ficam paralelas umas às outras. Elas sempre ficam um do lado da outra. Além disso, as folhas elas têm umas bordinhas serrilhadas, que lembram serras. E também, junto com essas folhas, vocês vão encontrar as frutas do ninho, que lembram muito azeitona. Com essas dicas, vocês vão conseguir encontrar a árvore com facilidade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é... Despejar essas 100 gramas de folha de ninho dentro do nosso indicador e despejar 1 litro de água. Depois disso é só bater bater o máximo possível. Bem, a gente já está com a nossa mistura aqui batida, no nosso indicador, e o que a gente vai fazer agora? A gente vai coar essa mistura. Eu vou estar tá utilizando um coador de pano mesmo, você pode estar tá utilizando uma peneira, mas que seja uma peneira bem fininha. Pequenos fragmentos de folha que ainda ficam, se eles passarem, eles podem entupir o bico da sua bomba costal, do seu pulsador, de onde você vai aplicar essa mistura, essa cauda. Aqui está a nossa calda coada e agora a gente vai adicionar 50 ml de detergente neutro, o que equivale a 5% da mistura que a gente fez. O porquê que a gente faz isso? O detergente ele tem uma ação que quebra aquela película lisa que fica em cima da folha, podendo assim fazer a, realmente a ação na nossa calda, naquela planta. Além disso, o próprio detergente ele já tem uma ação inseticida, o que vai aumentar ainda mais a potência da nossa cauda natural. Então você coloca 5ml de detergente neutro, dá uma chacoalhadinha e pronto. Eu vou estar tá passando para esse outro recipiente aqui. Vou estar tá utilizando esse, esse make funil aqui você também pode estar tá utilizando também. Depois que passar tudo, tá pronta a sua cauda natural de o seu extrato de folha de ninho. Com esse extrato desse jeito, sem adição de nada, você já pode estar tá aplicando ele no seu bomba costal de 10, de 20 litros, no pulverizador que você tiver, no boifador, só mesmo adicionar ele desse jeito aqui mesmo, puro e pronto. Viram como é simples? Está sendo feita a nossa calda, o nosso extrato das folhas de ninho? Lembre-se, amigo agricultor, mais uma vez, ao preparar, utilize os EPIs como luvas. E também utilize os EPIs necessários quando você for pulverizar aí na sua lavoura, seja ela pequena ou grande. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se tiver alguma dúvida quanto o preparo, consulte o seu técnico da Manage Bem através do Manage Chat. Se precisar fazer para uma área maior, Consulte ele também, porque ele estar tá te passando as orientações necessárias. Agradecemos, deixe seu comentário aqui para a gente, curte, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau, obrigado!